E aí galera do canal, a causa do É... Com mais um vídeo. Eu vou explicar duas coisas antes de começar o vídeo. Aqui em casa está o no morro. O barzinho do lado está tocando o forró e os cara não vai parar nem tão cedo. Né? 2 horas da tarde os cara já parou com o som. Está sexta-feira. E como você sabe, com o morro o som não para nem tão cedo. <risos> Desculpa o forró de fundo. E às vezes no Petson tem umas barulhinhas de vez de quando. Mas não liga não, gente. É coisa tranquila, né Petson? É, só não pode chegar tudo de mãe em casa, <risos> senão eu corto o vídeo na hora. Chegar, chegar para, chegar para tudo. Um não, não eu, pô, tá até aquela confusão que teve na outra vez, pô. Mas vamos voltar. A gente veio aqui pra falar tudo sobre o cash pra galera. A falar sobre o cash, sobre o VIP. É um vídeo rápido, pequeno, eu espero. Vamos começar falando sobre o VIP, Pet. O que você quer saber sobre o VIP? A gente quer saber se compensa, como funciona as recompensa e se tem que renovar o VIP todo mês, ou é só uma vez e já era. O VIP, ele é renovável, tá? Você passa um mês <risos> recebendo o VIP. Eu não vou matar caralho, não, cara. Mas que... Não, pode continuar, Peterson. Tentar que o demônio venha tentar aqui na porta de casa. <risos> pode continuar, Peterson. Isso aí é de boa. Perdi até o raciocínio. Não, mas continua sobre o VIP. Não tô falando, não. Eu perdi o raciocínio, cara. Vou começar. É, tem que renovar o VIP? Isso, o VIP ele é renovável. Todo mês tem que, que pôr um... um valor simbólico. Não um precisa ser. Nossa, estourar a cota do, do pois um, almoço, do, do mês inteiro, né? pois um real renovou. Ele renova. Então, colocou 50 centavos, tá renovado. Você ganha a premiação VIP. Então isso é bom, isso é legal. para galera que não tem dinheiro, todo mês renova com um real VIP, tá aí, ó. Então, é. Fora que se for igual ao servidor chinês, você ganha umas, umas roupinhas, né? Cash VIP, você ganha um site, não sei se vai ter também na um game mas no, no servidor chinês. Pode continuar, Pedro. No, no servidor chinês, ele premiava com a roupa. Você botava. Só que tinha uma quantidade mínima. para você ganhar a roupa. Por exemplo, eu ganhei uma roupa lá que eu tive por 25 reais. Entendeu? Você ganhava uma roupa. Não foi uma roupa tão bonita. Mas gente teve uma que eu botei 25 reais e ganhei a roupa do Bruce Mas aí, né? eu vi uma roupas que, tem, que dá power. Que roupas são essas? São boas essas roupas? São com... Bom, não cheguei a ver essa roupa do se fala não. Que dá power. Ah, eu cheguei Mas, a ver que não tinha isso. É só visual. Não vou enganado. Ah. E o que fazer com o cash, teu? Pronto, coca-cash foi uma coisa que tinha uma roleta que tu compra TV VIP que tu pode comprar. Explica pra galera. Aqui. Então eu joguei o CBT, tava reparando na loja que não tinha essa roleta, mas vamos supor que venha ter na loja essa roleta. Ela era uma moeda de troca muito boa dos do, do jogadores, <cười> porque é ela estava um valor bom e player, e ela, o valor do cash dela era bem baixo, ou seja, você com, exemplo, se eles manter o, o valor do cash, 6k se não for enganado, você 6K, você, você ficava bilionário no jogo, digamos assim. você 6k tava dando pouco menos, antes de converter tava dando menos de 15 reais 6k, agora convertido deve estar tá dando mais. É, vamos ver se eles aumentaram o valor, então, eles do cash. Eles, Ele eles Foi assim, com meio termo, eles aumentaram de um lado, abaixaram do outro. O cash ficou um pouco mais caro, só que os itens abaixou. Então, para valer a pena, tem que gastar muito cash. O cash verde, que os caras melhorou bastante. Mas o cash mesmo, eles deram uma... Tipo, eles tinham abaixado, ela deram uma aumentada. Então, vamos dizer, está 80%. Não, tá 20% mais caro do que o chinês. Você daqui a você mais barato, entendeu? Não, mas o chinês, você para, para para ver, o chinês você pagava o imposto do dólar, né? É. Por exemplo, você o produto custava 20 reais, é um exemplo. 20 reais, você fosse converter do dólar, você pagaria bem mais. Você pagaria na moeda cara, que é o dólar, né? É da fuel, ó oh, o digitador. Os caras falam de mim digitando, mas o Ike tá pior que eu. Cara, o Ike tá jogando LOL, cara. Ah. Reclama, batendo na cabeça no teclado, tá jogando de masteria, a gente sabe muito bem. É. <risos> ah, então, Pet, o VIP é só isso, né? tem dá, dá pra comprar montaria com VIP? Não. Não? Hum, e Pet? Dá pra comprar Pet com montaria? É com, com Cash? Você pode, olha só, o que você pode acontecer, o que pode acontecer. Quando você foi em vivo, você vai renovando, você ganhar um pet exclusivo. Eu já ganhei um pet exclusivo. É, você ganhar uma roupa, agora eu montaria, cara. Não sei se é, não seria o caso de ganhar, não. Cara. Pode ser que, que venha a ganhar. Entendi. Então, resumindo, o, o cash é só uma ajuda. Não, não, não acaba tornando um jogo pet uni. É mais pra ter coisas exclusivas. Cara, olha, é assim... Do ponto de vista do jogador Você quer o que no jogo? Você quer jogar, desfrutar do ambiente do jogo Do que o jogo te oferece Ou você quer já chegar Ali no, no alto padrão Igual com os players mais antigos Que cache é pra quem Tá começando agora, digamos assim né Que já tem players Já com 60 Cash é pra se tu tiver atrasado, é isso? O cash, ele te ajuda quando você tá atrasado, que ele te, te dá um power. Entendeu? Entendeu? Te dá um power legal. Se você souber aplicar o cash, não adianta você botar trocentos mil de cash, chegar lá na hora e fazer igual eu na minha primeira vez. Comprei as rosinhas que não valia nada praticamente, digamos assim. Você joguei. Joguei na época e 20 mãos fora. Comprei as rosinhas não deu pra nada. Depois botei mais 40 pontos e fiquei com. Bastante de dinheiro, rapaz. Com bitcoin, contas, faz a festa no bar, hein? É 4 litrão, hein, Pet? Eu não bebo, então, <risos> pô, Eu quatro massas de então... cigarro, dois, três é. massas de cigarro, pô, não dá quatro, dá quatro? Ô, oh, melhor é. ainda, é, aquele é jeito que tá brabo, você tem que comprar o um mais barato, né? Ah. Manda a patinha mandar um beijo aí pra mim, antes de a gente fechar o vídeo, Olha que tá com saudade dela, pô, oh, mãe. A gente tá pedindo pra você mandar um beijo aqui para sair no YouTube. Manda um beijo, tia. Eita, cheio agora por ouvido. Ê, delícia. Não costuma não, hein. Oh, um beijo bom demais, hein. Delícia. Ó oh, oh, o wiki querendo se... Oh, Ó, aqui o caso já é antigo, hein. Ô, oh, eu tô quase tentando ser padraço dele, hein. Se tromete, não. A tentativa tá forte, mas a tá longa. <risos> então, gente, aqui foi uma conversinha básica. Desculpa pelo áudio, não tá bom. Vou tentar consertar isso na edição e... inscreve no canal só pra responder a pergunta de um inscrito, que eu agora não me lembro o nome, que eu teria que lembrar agora, dar uma olhada. Mas você que, que comentou... É João Bosco, É João Bosco, não. Eu acho que era o William o nome do cara. eu peço desculpa aí por isso. Mas estamos aí, obrigado por vocês e falou...